Bom, eu sou de casa. Irmãos, eu não sou internacional, não, tá? Eu estava até conversando, brincando com o pastor Marinaldo. Eu sou é, interdominacional. Eu fiz seminário no IBP. Depois de anos, eu fiz na Batista Renovada. E fui levantada pastora na Assembleia de Deus. eu sou interdominacional. Amém? Abra Mar... a, tá? a sua Bíblia, no nível de Marcos. A parte do 6, está esquecendo. Abra a sua Bíblia, no versículo de Marcos é um texto muito conhecido mas é o que Deus colocou no meu coração Marcos 10 versículo 51 e 52 Amém? fala assim o um texto perguntou-lhe Jesus que queres que eu te faça? respondeu o cego mestre, que eu torne a ver então Jesus lhe disse vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus de estrada fora Amém Irmãos, quem não conhece esse texto? É né? um texto tão conhecido né? Muitas pregações, já ouvimos sobre esse texto Estamos diante de um texto que a gente sabe Que ele começa dizendo Que e foram para Jericó Jesus, juntamente com os discípulos E quem o acompanhava Estava indo para Jericó Aqui, Marco diz que quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Essa Jericó aqui que o texto fala, não é aquela Jericó de que Josué derrubou as muralhas e entrou e tomou posse da terra, não. Essa Jericó aqui era a nova cidade que Herodes construiu. Ela ficava ao sul da antiga Jericó. Vamos caminhando e depois vocês vão entender. Ele estava saindo de uma Jericó é a antiga, ele estava a caminho, caminho. Tá? Era uma distância mais ou menos de 27 quilômetros entre uma e outra. Como eu falei, uma ficava, essa nova ficava ao sul da antiga. Continuando, aqui disse numerosa multidão. Bartimeu. Quem era Bartimeu? era um mendigo era um qualquer era um homem que perante a sociedade ele estava no mais baixo nível da sociedade filho de Timeu ele era tão desconsiderado que nem a Bíblia não relata o nome dele a gente não sabe quem era qual era o nome dele só diz que ele era Bar Bar no hebraico é o que? filho de então ele era filho de Timeu. Seu pai sim. Seu pai foi conhecido. Seu pai foi um homem que todos conheceram. Agora esse não fala. Então diz que ele estava sentado à beira do caminho. Esse caminho, essa é beira do caminho é justamente a estrada que ligavam as duas Jericóis. As duas cidades de Jericó. Ele estava ali sentado ali. Por que, que ele estava sentado ali? Porque essa Jericó Nova... Era Jericó... Que na época era uma cidade muito importante... Os arrecadadores de impostos... Que trabalhavam para o Império Romano... Eles, a maioria deles é, viviam nessa Jericó... Vamos supor que hoje fosse uma Barra da Tijuca... Na época... Tá? Então era uma estrada de muito movimento... Sem contar que era uma estrada também que dava para Jerusalém. E Jesus sai, Jesus caminhando por ali, enquanto aquele homem ali sentado à beira daquela, da estrada, né, à beira do caminho, naquela estrada. Ali era bom de arrecadar. Ali passavam pessoas importantes que tinham como quem dar esmola. Era um ponto bom né, para os mendigos ficarem ali pegando né, ganhando o seu sustento. E quando nós começamos aqui, agora, quem era Bartimeu? Sabemos que Timeu foi um homem, segundo os historiadores, não sei porque a Bíblia não diz, mas a gente tem relatos de historiadores, é como hoje, né? hoje a gente sabe o que acontece na igreja, mas independente disso, existe a história secular, né? existem aquelas pessoas que estão catalogando, que daqui a mais alguns anos, a gente vai saber o que foi catalogado nessa época, quem que a igreja está vivendo. Então aqui, diz, segundo o historiador, diz que Timeu foi um general do exército é, israelita. E quando ele se aposentou, ele teve muitos bens, adquiriu muitos bens, e foi um comerciante próspero, e tinha também o dinheiro né, da sua aposentadoria. Que na época militarismo não era reforma, né? Depois que passou a ser reforma, a palavra reforma, foi reformado nos termos de hoje. Quando o Império Romano ele toma a Palestina, o que, que eles fizeram? Eles confiscaram os bens de Timeu, cortou a sua aposentadoria. Nisso, Timeu né, ele se revoltou e começou, formou um grupo e começou a lutar contra o Império Romano ali naquele local, na Palestina. E nisso, ele foi descoberto. Foi preso e foi crucificado. Porque na época, os romanos, a matança deles, eles crucificavam as pessoas. Jesus foi morto, crucificado. Por quê? Quem matou Jesus não foi os judeus. Os judeus entregaram Jesus aos romanos. Por isso Jesus teve a morte de cruz na crucificação. Vou entrar para a mensagem. Só para vocês a gente entender. estou caminhando. E não vou tomar muito tempo. Então, irmãos, aqui ele foi crucificado. E nisso, o que o Império Romano fazia na época? Matava a pessoa e matava às vezes os filhos homens. Ou então mutilavam. Aqui, aqui, esse texto, o Bartimeu que era filho do Timeu, ele foi mutilado. Ele teve seus olhos furados. Então, irmãos, quando nós lemos aqui esse texto, aqui foi realmente um milagre. Porque a pessoa quando nasce, agora quando tem seus olhos perfurados... É diferente e aqui é mostra que para Deus não há nada é impossível. Tem gente que fala, Nós, mas como você é, é prova que ele teve, que ele enxergava antes, que ele não nasceu cego. A o próprio texto fala aqui, olha. Quando Jesus, o que queres que eu te faça? No versículo 51, na parte B, quando o mestre chama ele, ele fala que eu torne a ver. É prova de que ele já tinha enxergado é prova de que ele nasceu com a visão, todos nós temos sonhos, todos nós sonhamos com alguma coisa, sonhamos com algo quando somos mais novos, né? e no decorrer da vida, a vida às vezes tira a nossa visão, os problemas que se levantam são tantos que nos deixam sem esperança nenhuma, de nada, mas um texto, esse texto aqui, quando a gente começa caminhando dentro dele, quando a, o versículo 47 fala assim, ó, ele estava ali, ele ouviu que era Jesus. Ele ouviu aquele burburinho de gente, aquele burburinho. Porque quando onde tem gente, né, tem burburinho. Não há é como ficar calado, né, ainda mais quando tem muita gente, quando é multidão. É aquele burburinho de vozes, né, falando, e ele ouviu e perguntou o que era aquilo e falaram que era Jesus que estava passando ele já tinha ouvido falar de Jesus com certeza e quando ele ouve de Jesus a fé dele aumentou ele podia ter se colocado no lugar de pobre coitado ele podia ter feito igual aqueles coxos pedido, que pediu esmola a Pedro ele podia ter pedido esmola a Jesus né? afinal de contas ele estava ali para ele não tinha mais esperança. Mendigo, cego, a única coisa que ele ganhou foi o quê? Foi uma capa. A única coisa que ele tinha como companheiro era um outro cego. Eram dois cegos que caminhavam juntos para pedir esmola. E com aquela capa ali de identificação, olha, aquele ali... Olha, aquele ali é um desgraçado, aquele ali é um pobre coitado. Ele podia ter assumido, mas quando ele ouviu falar de Jesus... Primeiro passo, ele reconheceu Jesus como Messias e como rei. Porque ele começou a gritar, filho de Davi, linhagem messiânica. Esse é o texto que ele gritava. E quanto mais ele gritava, clamando pelo Senhor. Clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu o Senhor e clamou por misericórdia. Ele podia ter acabado filho de Davi, me dá uma esmola, <risos> né? Filho de Davi, linhagem messiânica, né? me tira aqui, me dá uma casa, me dá mais não, ele clamou por misericórdia. Filho de Davi, abre meus olhos, me cura, cura da minha cegueira física. Não, mas ele clamou por misericórdia. Esse texto aqui, irmãos, nos ensina que primeiramente, quando nós chegamos ao Senhor, nós temos que clamar. Antes de pedirmos qualquer coisa material, reconhecer o Senhor... Conhecer Jesus, conhecer Deus como o Senhor das nossas vidas e clamar por misericórdia das nossas vidas, clamar pela nosso, é, a nossa necessidade espiritual, que são muitas. Aí a multidão manda, repreende ele: ó, fica quieto, não clama, não, mas ele perseverou. Isso aqui é um bom, um bom ensino para a gente, né, da perseverança, né. Às vezes a gente ora, a gente cama para o céu, a gente jejua, né? Às vezes a gente sobe um monte, ora hoje, ora amanhã, e ora de manhã, hora seis, meio-dia, seis horas da tarde, seis da manhã, meia-noite, passa ano, entra ano, sai ano. Às vezes a gente vê, a gente da idade está indo embora e nada acontece e às vezes desistimos daquilo. Achamos até que Deus não quer nos dar aquela vitória mas aqui é exemplo de perseverança. Interessante, há muitos anos, desde criança, Deus fazia algumas promessas na minha vida. Eu tinha promessas na minha vida. Como ainda tem, né? Todos nós temos, né? E, como a Assembleia de Deus, a gente vê era tanta profecia, né? Tanta revelação, né? Hoje em dia está mais light, né? Mas Deus ainda fala, né? Mas Deus ainda faz promessas através da palavra, usando alguém, né? então é, ela sabe tanta gente eu sabia que era Deus que estava falando comigo que falava comigo existiam algumas promessas que demoraram a ser cumpridas eu me lembro que eu ia fazer 40 anos de idade quando ia fazer 40 anos tinha falado com 39 anos gente, poxa, 39 anos e eu ia ficar assim Senhor, tu me prometeu isso Senhor, isso, isso, isso agora Senhor eu já vou fazer 40 anos, Senhor. Como se Deus não soubesse que ia fazer 40 anos. E hoje eu estou com 62 anos. <risos> Aí eu, eu, Senhor, como se Deus não soubesse. Eu achava até que não fosse, sabe, cumprida aquilo. E Deus cumpriu. Muita coisa Deus cumpriu. Deus vem cumprindo. Hoje, se vocês veem Deus me usando, sim, não é porque eu sou a tal, sou santa, não, gente. É porque Deus me escolheu, é a promessa dele. Desde o vento da minha mãe. Quando eu, quando eu era pequena, Deus, o pastor Braz, o bispo Braz deve ter presenciado algumas vezes Deus falar comigo. Se esqueceu, eu não sei, mas muita coisa eu me lembro. Mas eu sei que presenciou, naqueles cultos lá. Pois é, aí viu E então, hoje eu estou aqui, olha, né, tendo que ter paciência com, com os mais fracos. É não é? Que tem horas que dá vontade da gente pegar para dizer, ah, não vou mais orar por você. Vai, vai, vai, quer, quer ver sua vida? Vai embora, não é? Mas não, eu falo assim, olha, é, teve alguém que teve paciência com você, então agora você tem que ter paciência também com outras pessoas. E é desse jeito, meus irmãos. Vamos aqui caminhando. Ele clama, ele clama. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus repreendeu aquela multidão, mandando chamar ele. Jesus podia falar assim para aquele pessoal que estava ali, falando para ele, ó, para, para de clamar, para que tu quer clamar? Você é um pobre coitado, seu pai não valia nada, você é um miserável, você é mendiga, você não tem nada diante, diante da sociedade, você é desconhecido. Jesus fala... Chama ele. A multidão pode ser um cansaço, a multidão pode ser uma enfermidade, a multidão pode ser uma perseguição, a multidão pode ser até mesmo dentro da casa, da nossa casa, que alguém às vezes nos desestimula, dentro da própria família. Isso. São multidões e outras coisas mais. São tantas multidões. Se eu ficar aqui, todos nós temos um problema. Todos nós temos um espinho na carne. Esse espinho é uma multidão de nos aproximarmos do Senhor. Mas que que o Senhor falou? Mas que, que o Senhor falou para Paulo quando Paulo pediu? A minha graça te basta. Irmãos, essa multidão que tem te perseguido, essa multidão que tem me perseguido, eu não posso deixar de clamar o Senhor. Você também não pode deixar de clamar o Senhor, por causa dessa perseguição, por causa desse desânimo, de outra coisa lá, o que for. O texto aqui, ele nos diz isso. Temos que perseverar. Perseverar, que vai ter uma hora que Deus vai dar um basta nessa multidão que se levantou. E quando o Jesus, Jesus chamou o cego, ele estava pronto para atender. Interessante aqui que o texto diz que o cego clamava e Jesus chamou. Dá uma outra pregação aqui. Ele clamava por misericórdia e Jesus chama. E quando ele percebeu, ele sabia, soube que Jesus o chamava, ele deu um pulo, ele ficou de pé diante do Senhor Jesus. Irmãos, hoje o Senhor está nos chamando para um propósito. Eu não sei qual o propósito dele na minha vida, quer dizer, na minha vida eu sei, né? mas eu já... é. É. É mesmo assim. embora eu já bati muito pé, mas eu sei, e, mas cada um de nós temos um propósito. E os problemas às vezes que surgem em nossas vidas é para estarmos diante do Senhor, aceitarmos o propósito que Ele tem nas nossas vidas. E às vezes nós não sabemos, mas quando Ele chama, Ele pergunta: você clamou por misericórdia? Agora, o que, que você quer que eu faça com você? Aí, agora, chegou a hora dele receber a sua bênção material, a sua bênção física. Porque ele já estava disposto, já seguiu o Mestre. E Jesus falou, o que queres? Jesus sabia que ele tinha... Jesus sabia de tudo. Jesus sabia de tudo. Ele, como filho de Deus, né? ele sabia de tudo. Mas ele perguntou, aquela mesma multidão... Vai lá e fala, olha, ele está te chamando. <risos> Aqueles mesmos que não queriam ver a, o progredir dele. Aquelas mesmas pessoas que queriam que ele continuasse daquele jeito. Foram os mesmos que chegaram para ela, Para ele reconheceram o poder de Deus. Porque não tiveram como. Como ficarem quietos? Não tiveram mais, mãos quando o Senhor dá ordem, quando o Senhor libera a vitória, quando o Senhor libera a nossa bênção, aquele que estava do teu lado te puxando para trás, aquela pessoa que estava, sabe, oh, você não vai conseguir, para com isso, pois é o mesmo que reconhece o poder de Deus e Deus nas nossas vidas. Mas ele perguntou, você quer o quê? Você estava me clamando amor por misericórdia. Jesus viu que ele era certo, Jesus viu que ele, né, que ele esmolava, pedia esmola, viu aquela capa que botaram nele. Né? Às vezes a vida nos coloca tanta capa, como eu já falei, capa da angústia, né? capa é, é, da inferioridade. São tantas capas e botaram uma capa nele. Né? A vida, às vezes as pessoas têm prazer né? de colocar uma capa na gente, carimbar Tu tá aí, tu, tu vai morrer assim nessa desgraça. Aí ele campo em misericórdia Jesus fala, você clamou, e agora eu te chamei. Jesus está chamando cada um aqui. Ele continua chamando cada um Jesus. Ele não para de chamar. Independente da idade que a gente tem. Independente, sabe, dos de, de obstáculos, dependente da multidão. Ele chama. Ele chama, ele não para de chamar, Um amado, 92 anos, mas o Senhor chama. O bicho Braz, com a idade que é 86, Sim. o Senhor chama. O nosso presbítero também, é, é, Pedro Paulo, também, independente da idade, tem, 86 também é presbítero. O Senhor continua chamando para um propósito, todos nós aqui, Senhor chamando. O nosso pastor Marinaldo. O Senhor também dá chama para um propósito maior, para uma profundidade maior. Nossa irmã também, o Senhor ainda chama. O Senhor continua nos chamando. A Camila mais novinha, Ele vem aqui. O Senhor chama Camila você. Você clama, o Senhor chama. Bom, o Senhor não precisa clamar por nós. Ele chama. O chamado de Deus não da gente. O chamado de Deus é uma autoridade nas né, nossas vidas. Ele chama. E ele, quando ele está frente a frente com Jesus, o Senhor, como eu falei, né? Você quer o quê? Ele, Jesus queria que ele mesmo falasse o que ele queria. Hoje, Jesus pergunta: Qual é a tua prioridade? O que você quer que eu faça? Você tem pedido, você tem clamado. E hoje Jesus pergunta, o que, que você quer que eu faça? Qual é a bênção que você quer? Hoje o Senhor está aqui, pronto a te entregar, a me entregar, aquilo que nós temos pedido a Ele. Quer seja espiritualmente, fisicamente, quer seja na vida secular. Ele está pronto aqui para nos entregar a nossa vitória. E aqui diz que ele imediatamente, ele recebeu a cura física, ele recebeu a salvação. O que, que Jesus falou para ele? Vai, a tua fé te salvou. Jesus podia ter falado para ele, você vai que você está curado, né? mas em todos os milagres que a gente lê na Bíblia, Jesus sempre falou, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, mas fé em quê? Fé em Deus. O próprio livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22. O próprio Jesus fala, ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Ele teve fé, recebeu a salvação e saiu da beira do caminho. Beira do caminho é lugar de humilhação. Beira do caminho não é lugar para crentificar. ficar. Ele saiu da beira do caminho e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, Amém. glória a Deus. E Jesus falou lá em João... Livro de João 17, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Jesus, irmãos, até passa, mas não fica. Que Deus nos abençoe. Ah. Irmãos, vamos orar agora, mediante essa palavra. É uma palavra simples, né? Não sei, né? Mas a palavra de Deus, ela tem poder. Tem poder para se poder para libertar, poder para curar.